Internauta, começa agora o moído da redação desta terça-feira. E o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba determinou que o IBOP forneça em dois dias ao candidato Lucélio Cartacho, do PV, todos os dados da pesquisa eleitoral divulgada no Estado. A decisão acolheu o pedido formulado por Lucélio, que pediu acesso ao relatório para conferir e confrontar os dados. Já o deputado Tião Gomes, do Avante abriu mais uma dissidência ao apoiar a candidatura de Roberto Paulino, do MDB, ao invés de apoiar Veneziano Vital, do PSB. Apesar do Avante ser aliado do Partido Socialista, Tião anunciou o voto em Paulino, preterindo Veneziano Vital do Rei. E uma boa notícia para o Estado. O monitor da violência revelou que a Paraíba reduziu o número de violência no primeiro semestre de 2018, em comparação ao mesmo período do ano passado. No Brasil, mais de 26 mil mortes violentas foram registradas no primeiro semestre desse ano. E esses foram os destaques desta terça. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!